Cara, vocês viram que acabou de sair o trailer de Verão 2, Tempo de Carnificina, e eu não sei se vocês separaram em algumas coisas, mas sim, tem várias referências ao Homem-Aranha, e tem até um vídeo na internet do próprio diretor Andy Serks, Falando que, tipo assim, é, tem conexões com o Homem-Aranha de fato, mas que não vai falar muita coisa. You, really então essa aqui é uma análise nossa, mais um plus da análise do diretor que falou do seu próprio treino, do seu próprio filme. Então, cara, se inscreve no canal, deixa o seu like aí embaixo. Que vai ajudar a gente pra caramba e bora analisar esse trailer que tipo assim, várias pessoas ficaram com um hype absurdo, algumas não gostaram. Então eu já quero que você fale o que você achou desse trailer, se você tá empolgado ou não pra esse filme. Primeira coisa que a gente vê nesse trailer é escrito ali num papel na parede escrito, regra, não comer pessoas. Referência ali que no final do primeiro filme Cara, é, no final eles decidem Apenas comer bandidos Só pessoas que merecem morrer Então esse foi um diálogo no final do primeiro filme Meio que referência a isso Você só vai ter a permissão de Tocar, ferir, machucar E possivelmente, muito possivelmente Comer pessoas muito, muito ruins Mas nunca, nunca pessoas boas Fechou? Fechou! Você pode perceber ali que tem galinhas No meio da mesa da sala de, da, da cozinha Da sala de jantar e que é, no primeiro filme o Venom acaba fazendo o Ed Brock comer uma lagosta viva no meio do restaurante dentro do, do aquário. É, o Venom pode tanto comer a galinha viva como ter ali uma fonte de ovos eterna pro Venom, já que ele gosta de ovo frito. Excuse me. Outra coisa que você consegue perceber é que ali no apartamento do Ed Brock tem vários chocolates, embalagens de chocolates abertas e jogadas por todo o apartamento. E o próprio diretor falou que a Senhora Shen, que é aquela mulher ali da vendinha, é onde eles vão... Pelo estoque de chocolate infinito da mulher Tanto é que o acordo que até mesmo aparece no final do trailer Essa brincadeira ali Que tipo assim, se a mulher não der chocolate pro Venom Ele mata a mulher O diretor falou que isso aí, essa cena aí agora Faz um bom, bom sentido porque tipo Ele disse que o Venom e o Ed estão juntos Há mais de um ano e meio Convivendo juntos E que os dois estão surtando Por viverem em um apartamento tão pequeno E a relação dos dois ali o tempo inteiro E isso lembra muito o que? A situação em que o mundo inteiro passou Por basicamente um ano, um ano e meio, né, Daniela? É verdade Então, tipo, fica essa brincadeira ali E você percebe o quão próximo do vendo você tá Ah, uh, só Excuse me Fala Wan Sang Hao para a senhora Chen isso é Boa Noite em chinês, exato. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Hao, Mrs. Chen. E você consegue perceber ali que nessa cena, o Venom ali acaba arrumando um jornal, uma revista, e nessa revista está o rosto do Stan Lee, cara. Pelo jeito, essa vai ser a participação especial do Stan Lee, já que lá no primeiro filme ele acaba conversando com o Stan Lee bem no finalzinho. Oi, não desista dela. Nenhum dos dois Nunca Quem é esse velho? Bem. Essa coisinha parece gostosa Aqui vemos Cletus Cassidy Interpretado pelo Woody Harrison E lembra que no final do primeiro filme O Kletos Cassidy fala que só vai conseguir Só vai falar com o próprio Ed Brock, que tem uma história pra contar, e você consegue perceber também uma diferença ali, bem significativa no cabelo do ator, já que no primeiro filme ele tava usando uma peruca, e aqui ficou bem mais da hora o visual. O diretor acabou falando que o Cletus Cassidy só fala com o Ed Brock por causa que ele consegue perceber que ambos tiveram uma infância bem aterrorizante e bem horrível, e por isso que ele só conta as coisas pro Ed Brock. Mas na verdade a gente sabe que é só pra ter filme. Quando eu sair daqui, e eu vou sair. Vai ser uma carnificina. E, obviamente o diretor continua falando que os policiais só permitem que isso aconteça para que eles consigam encontrar os corpos mortos que o Cletus Kessyd acabou matando no passado. Tanto é que tem aquele ali policial que está vendo a revistinha, né, que está lendo o jornal. Tem o um policial que está lendo no um jornal ali, você consegue perceber a similaridade absurda do mesmo jornal do Clarim Diário do primeiro Homem-Aranha de Sunheim do Homem-Aranha do Toby Maguire. E quem disse que isso é problema meu? Na prisão, a gente consegue ver ali, na, na cela do Cletus Cassidy, que está escrito Doce Morte na parede da prisão, no meio de vários rabiscos que o cara acaba fazendo. Interessante é que a estreia de Venom está agendada para este ano. Porém, não tem data ainda. Fica ali aquela coisa meio nebulosa, mas pelo jeito está para estrear nos cinemas. Então, tipo, tem essa diferença aí. You and I are the same. Temos ali um breve relance do Venom matando um bandido no meio de um beco ali que provavelmente estava ajudando aquela mulher que estava provavelmente sendo assaltada. Isso mostrando para nós como o Venom é um anti-herói e não um herói apenas. Você não pode simplesmente sair por aí comendo qualquer um que te dê na telha. Every decision we ever make... Temos ali mais um breve relance de uma cena do Ed Brock pesquisando no seu notebook onde a gente consegue ver ele lendo uma notícia ali de escrito Killer e Cassidy que é basicamente o Matador e o Cassidy então provavelmente algo relacionado com o passado de Cletus Cassidy ou ele postando a notícia ali na hora ali no site do Clarim Diário que obviamente JJ Jameson referência obviamente ao universo do Homem-Aranha <risos> E o próprio diretor falou que neste filme vai ter várias referências ao Homem-Aranha Vai ter conexões com coisas do Homem-Aranha E que ele sabe que o Homem-Aranha está conectado ao universo da Marvel Mas que ele não vai falar muita coisa porque né? ele quer que as pessoas vejam o filme Então fica aquela coisa Pode ter participação do Tom Holland, pode ter participação do Homem-Aranha ou não Ou só pequenos relances e vislumbres que lembram este universo e que lembram o Homem-Aranha que ele falou que pensou em trabalhar neste filme como algo voltado para o mundo do Venom. Não tão, tipo, gigantesco esse universo, mas focado no Venom. Então é bem provável que não apareça tanto assim algo do Homem-Aranha. você pode esse jornal ali que o policial estava vendo ali sobre o negócio do Cletus Cast e tudo mais acaba fechando o jornal bem rápido Dá pra ver uma palavra escrito Avengers E todo mundo na internet tá achando que é Vingadores Tem notícia dos Vingadores dentro do jornal Obviamente pra criar uma conexão ali do universo da Marvel e tudo mais Mas não É mais provável que seja a palavra Scavengers Que são na verdade necrófagos abertos à noite Bem provavelmente que essa seja a notícia e não Vingadores Who do we leave o diretor falou que este policial aí está pesquisando já, tipo, procurando coisas sobre o Kletos Cast há mais de nove anos E ali temos um vislumbre da esposa, da ex-esposa do próprio Ed Brock Que no primeiro filme também acabou se tornando a Shivenon Então vai mostrar um pouco mais dessa relação dos três ali eu tô falando... Do poder? É, quando eu... ele tava... Dentro de você? Sabe do que eu tô falando? É. Who do we leave behind? And how do we Então, o Instituto Ravencroft. Pra quem não sabe, esse Instituto Ravencroft é meio que uma prisão de nível máximo de meta-humanos, de pessoas sobre-humanas, com capacidades sobre-humanas. É onde o próprio Cletus Cast acaba ficando um tempo nos quadrinhos também e conhecendo a Shriek. Neste Instituto Ravencroft tem vários vilões do Homem-Aranha que já ficaram por lá. E o próprio diretor falou que vai ter várias referências desses vilões nesse Instituto, mas que não queria falar muito sobre isso justamente para as pessoas verem o filme também. O interessante é que se você pesquisar sobre esse instituto, você vai notar que ele foi criado e construído em cima de um local de ritual canibal ao deus Knu. E esse deus Knu nos quadrinhos é exatamente o deus das trevas, que criou Todos os simbiontes Então você já começa a perceber toda a relação ali Com Venom, Carnificina E outros simbiontes neste instituto Ravencroft Boa Temos ali uma mulher com um olho esquisito Essa atriz aí Naomi Harris E ela vai interpretar a personagem de Shriek Ela é uma vilã do Homem-Aranha também nos quadrinhos Que é mutante e tem a capacidade De criar ondas sonoras E também telecinese, de controlar pessoas E objetos com a sua com os seus poderes. The, the never comes. Logo em seguida, temos Cleps Cassidy ali esmagando uma aranha. Obviamente, mais referência ao Homem-Aranha. E ele está escrevendo uma carta com tinta vermelha, obviamente. E esta carta é. Para o próprio Ed Brock. Tanto é que no começo do trailer vemos o Ed Brock ali na mesa de café, segurando uma carta toda desenhada com coisas vermelhas e provavelmente é uma carta do próprio Cletus Cast ao Ed Brock. Miss you so much. Ali temos o Cast sendo condenado à penitência de morte, a penitência total ali de morte, e na hora de morrer o diretor falou que é bem neste momento, que na hora de morrer, que o carnificina vai nascer. Temos ali uma casa gigantesca pegando fogo e podemos talvez ter uma referência ali, um vislumbre do passado de Cletus Cassidy, Já que na sua infância, quando ele estava matando e torturando um cachorro vivo, a sua mãe quase, quase matou o Cletus Cassidy criança. Só que daí quando o pai dele viu a mãe dele torturando o seu filho, o cara espancou a sua esposa até a morte. O pai foi... Morto numa cadeira elétrica, ele foi pro orfanato e lá no orfanato ele matou todo mundo tacando fogo no orfanato. Então talvez essa seja um vislumbre da infância do Kletos Kesslid, o Carnificina. Música <SILENCIO> Temos um vislumbre ali da própria Shriek gritando dentro da sua prisão ali de vidro, me lembrou um pouco o buck dela gritando e mostrando um pouco mais dos seus poderes. E ali o Carnificina fugindo do próprio Instituto Ravencloft como Carnificina. Um vislumbre do Carnificina em um vitral ali, e essa coisa de relação com a igreja, simbionte, me lembrou muito Homem-Aranha 3, de quando o Ed Brock se torna o Venom lá em Homem-Aranha 3 de sunheim Essas aqui são todas as referências, easter eggs e coisinhas escondidas nesse trailer de Venom 2 que a gente conseguiu pegar. Fala aí se você conseguiu ver mais alguma coisa nesse trailer, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e...